It, do jeito que está vendo escrito aí, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. E ela é usada para quando você quer estimular, incentivar alguém a fazer alguma coisa com essa ideia de vai lá, vai em frente, siga em frente com essa ideia de você estimular, incentivar alguém. a Aplicação numa frase. Man, I'm thinking of applying for that job. Hey dude, go for it! Ah, e antes desse vídeo terminar, eu preciso te pedir para você se lembrar de não se esquecer de se lembrar de se inscrever no canal caso você não esteja inscrito. Deixe seu joinha aqui no vídeo e coloque nos comentários.